Eu vou ser apresentador de um desfile de moda. Tá gravando já? Sim. Então, gente... Cuidado! Cuidado! No... Cuidado! Nós estamos aqui na rotatória. Já são... 7 horas. A gente tá indo pra uma cidade que eu nunca fui, que é Pilar do Sul. Eu vou ser apresentador de um desfile de moda. E a gente tá com a monstra do meu namorado aqui atrás, reclamando de gravar. E tem uma aluna minha que veio de bagagem. Eu nunca fui na minha vida pra Pilar do Sul. E a gente tá esperando que o GPS nos leve até lá. A gente chegou, acredito que seja ali, pelo menos é onde o GPS falou que era. Tá um pouco frio Parece que estou com cachumba olha só Mas é só uma bala de cereja mesmo E eu não trouxe blusa Tô esperando que já que de moda olha um figurino Vamos ver na mudança, cheguei aqui, já troquei, coloquei uma roupinha de frente, o um figurino e o pessoal tá todo se arrumando, olha, eu espero que vocês consigam me ouvir, porque tem música, para vocês entenderem como vai funcionar. É, uma das minhas alunas, lá da ProArte, ela tá fazendo um desfile aqui na loja dela, é um desfile barra TCC e eu fui convidada para ser o cara que vai anunciar o desfile. Ok, eu já desfilei, mas anúncio? Eu Pessoal, de onde veio a ideia das suas peças? Então, é tudo que eu gosto, na verdade. Tem cadeira, tem hum. essas coisas brilhantes, transparência, veludo. É Estão preparados? Sim. Então, todo mundo tá se batendo? Pensa lá atrás como que tá também. Então, vamos lá. A primeira modelo é a Nicole. O que que a Nicole veste? A Nicole tá com o maxi colete do paizê, e um sentido de transparência. Esse desfile, ele foi dividido em duas categorias. A primeira delas era de peças exclusivas, desenhadas e confeccionadas pela própria Nathalie. E a segunda eram de peças montadas com o que você pode encontrar dentro da loja dela. É uma loja super jovem e diferente e com muita coisa legal. Então, confere um pouquinho para você ver como foi o desfile. Calma, gente! eu e eu, a gente pegar o máximo possível pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. No final do sorteio, eu vou acabar com a tatuagem. A gente tá agora indo pro papelzinho. A bateria tá acabando, então eu vou me despedindo. Eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Até a próxima! Mas